Opa, beleza? É. Rapaz, dá uma. uma cuba livre. Cuba livre! Cuba livre! Opa! Uou! Ei! Ah! Tá legal? Ó, tá legal, viu? É. Ah, oh. Já tá legal! Ah, oh. É. Oh. Não, eu acho que já tá. Oh. já tô, é. Olha que legal isso! Assim, oh! oh. É. oh. É. oh. Amigo, aproveita que você tá aí. Você faz pra mim também uma conta só, eu só quero uma Cuba Livre. É rum e coca. Bota a coca, bota o rumo, chu... se você quiser botar um guarda-chuvinha também, tá ótimo. Eu só quero uma Cuba Livre. É simples, tem gente me esperando. Tá pensando que você tá onde? É... Onde você pensa você tá? <risos> <Você> <risos> tá pensando que é você tá? Você tá pensando que você quer boteco, Você que tá escrito boteco aqui em cima. Tá escrito boteco, rapaz. Cala sua boca. Cala sua boca que você não é barrenha, não. Sou é moleque! Tu do... é moleque. Rapaz, eu só quero uma coquetelaria, é amor, é arte, é coração. só quero uma coquetelaria, rapaz. O nome disso aqui é amor, né? Ruco, com coca não, rapaz. Isso aqui é ruim coca, né? É ruim coca que, é que você quer. Então vamos lá, então vamos lá. Vem, vem, vem, vem você. você, você. Ah, não, não, não. É ruim que não, você eu quer. É ruim que você quer. É né? ruim que você quer. Não, quero você não. É que você quer. Boca, toma roupa. Ah, mas não vai ser coca cola não vai ser coca cola não Sabe o que vai ser? Vai ser pepsi Vai ser pepsi querido, vai ser pepsi NÃO! Vai ser Pepsi, pepsi NÃO! Peps NÃO! Bebe, bebe, pepsizinha ah. Opa! Por favor. Gás. Yes. É, gás, são físicos, é que sabe. Gás. Gás. Gás. Gás. Gás. Gás. Gás. Gás. Gás. Gás.